Bora conferir o game Imp of the Sun. E esse é um game de plataforma 2D, inspirado aqui na cultura peruana. Então, assim, desde as músicas, as montanhas, as florestas... E a gente queria agradecer demais que a gente recebeu a chave desse game pra gente preparar essa gameplay aqui pra vocês. Ó, oh, pra quem curte, ore aqui, tá um prato cheio, que o game ele tá lindão. E olha só, o game ele foi desenvolvido pela Sun Wolf Entertainment, e aqui a gente vai ter bastante exploração, tem combate, tem puzzles. E aqui a gente controla o Nink, ele é como se fosse a última centelha do Sol. Oh. E a gente precisa enfrentar aqui os quatro guardiões para acabar com o eclipse eterno e restaurar o poder do Sol. Então bora lá conferir o game? Bora que te bora. Seguinte, a gente vai testar aqui a versão de PlayStation 5, mas ele saiu para PlayStation 4 e 5, Xbox One Series, Switch, PC. Então, bora lá, né? Bora. E já comentar com vocês que a galera da São Wolf deu uma dentro que o game ele tá localizado em português brasileiro, ah, né, cara? Ah, isso a gente tem que enaltecer. Menos que você tenha um fio. Caraca, olha aí, velho. Ó, oh, eclipsezão, velho. Ai, o, o sol mandando. Mandando a gente, né, cara? É... Nosso personagem pra terra, velho. Oh, que fofinho. É. Os Ué. personagens são desenhados à mão, né? Puts, cara. Eu, eu gosto dessa pegada artística, né, cara. Devote é. aqueles que usurparam meu poder! Me parece meio malévolo esse nosso... o, o <risos> chefe do nosso personagem, né, cara? <risos> diabrete! <risos> Hahahaha! é como se fosse um diabinho, né, cara? Eles se traduzindo como diabrete. É, a gente é um diabinho, mas é um diabinho bonitinho, né? <risos> e é hum. bem engraçadinho, nosso personagem, né? Tá, vamos lá, cara, lembrando que hoje é a Gabi que vai comandar a gameplay aqui Então eu quero saber o que, que vai acontecer Bora claro que né? bora, vai dar bom, vai ser caótico, mas vai ser bom tá. Deixa eu só me acostumar aqui E olha só, assim como o Ori, o game ele é tá. não, não linear, né? Então a gente tem que explorar tudo que é canto do mapa, à direita, à esquerda Ah, ó, eu tava tentando apertar quadrado aqui, mas ele diz o seguinte, ó, peraí Derrote os quatro guardiões, Aí eu Aí a gente tem cara? que derrotar os, quarto, os quatro guardiões e aí vou... Calma... Tá, enfim, é, é aí voltar aí Provavelmente ele vai levantar o Cetro e aí restaurar o poder do Sol Ó, né? oh, que tem essa personagem Vai falar com ela Você veio do céu e é feito de fogo hum. Então, vovô tinha razão, só enviou alguém pra interromper o Eclipse Só que olha o nosso olhar, Malévolo Olha a alegria dela e o nosso olhar do mal, velho é. Perdoe minha franqueza, mas você não é exatamente o que eu esperava pra lutar contra o um Império Corrompido Reimão enfim, como você se <risos> chama? Diabrete Diabrete senão eu não é nome, nome. Né? Se não, eu me chamaria garotinha Minha avó seria a idosinha <risos> <risos> Quer saber? O seu nome agora é Nin É um prazer, né? Tipo, mim. não gostei do teu nome Teu nome agora é Nin <risos> hum. Ela é engraçadinha, né? Meu nome é Suyana Eu sou uma colecionadora nata Caso você encontre um colecionável, traga-o pra mim Leve isso para que possamos manter contato. É uma das invenções malucas do meu avô. É tipo uma caveira, né? O vovô tá. ele inventou uma caveira, né? Falar com a vovózinha? Só não tinha mais ninguém para mandar? Ah, seria engraçado se não fosse traje. Tá tirando, hein? Meu nome é Izzy e você está na minha propriedade. Não sai queimando nada e nos daremos bem. Alguma pergunta? Pra onde devo ir, Para Pra onde que a gente vai, né? Há uma alavanca no subsolo. Encontre-a pra baixar as pontes. Ok. Se você acha isso muito difícil, ah, espere só até encontrar os Guardiões. Mais alguma pergunta? Não, mais nada. é nada. É no subsolo que ela falou, né? É. Ah, pode ser que você encontre algum tipo. Eles contêm a história perdida do nosso mundo e eu, por acaso, sei lê-los. E as músicas são todas inspiradas na cultura peruana também, né? Que eu achei sensacional, muito bonita a música, né? Ah, isso ah. aí é um tipo. Você encontrou o sol. Será que é pra cá? Beleza, aí. Hum, sei não. Será que é pra cá? Tá com cara de penhasco, hein. Eu ó, volto? Tem umas escadinhas aí. Desce aí pra ver qual é que é, né? Calma, e o medo! Ah! Calma. Aí, ó. <risos> No, não não, não tem nada. tem um mecanismo lá, mas ele parece estar tá fechado, né? Hum. Então bora, cara. Quero só ver, cara. Opa! Bora! Opa! <risos> bora! eles dizer que, eu que o jogo tem uma trava anti-Gab, mas a Gab passou, né? Naqui! O <risos> que, que é isso aqui? Saudações, meu nome é Kari. E eu era o maior explorador destas terras. Até a minha morte, é claro, né? Estou aqui para te ajudar, pequenino. Como? Em primeiro lugar, eu pego as suas cinzas, caso você morra, e faço você ressurgir. Boa, amiguinho! Além disso, posso salvar o seu progresso sempre que você me encontrar pelo mundo. Bom, também. Também posso usar os orbes de luz que você coletar para fazê lo subir de nível. E para completar, eu adoro bater um papo, né? De repente, posso até te dar umas dicas dependendo de onde você estiver. Ah, isso é meio constrangedor, mas eu perdi a maioria oh. dos meus mapas quando eu morri. Ah. Caso você encontre, posso te levar aonde você quiser. Fique com esse aqui pra saber o que procurar, né? Tá. Esse NPC parece ser bem importante, né? A gente salva, upa. Putz, oh. cara, olha que bonito o mapa, meio com um visual artístico peruano, né? Olha, uma lhama, cara. Ah, é tipo um poço isso aí? É, ele abriu o um poço pra gente, né? Olha isso. Meu Deus, eu tô surrando ali, lhama. Surra, surra, surra! <risos> tá. Tenta bater... tem Ai. como matar ela, ela, cara. Não sei por que, que eu tive essa ideia, né, mas... <risos> Meu... Comportamento hostil! Caraca... O que morri, que houve? Eu morri, eu acho! Ela nos matou, velho. Sei lá, ele me trouxe de volta! Vê, a gente ganhou o troféu, cara! Meu Deus, tu é muito mal! Pessoas... É só... Escopatas como eu ganha troféus lá, oh! galera. Funcionou. Agora posso falar com você à distância. Ah, a invenção do vovó era tipo um rádio, né? que é isso. Arremesso de lança. Ó, segure círculo para preparar a lança, solte para arremessá-la. Ah, é tipo uma hum... skill que tu pegou no mapa, né? Tá. Beleza. Encontre uma chave. Encontre uma chave, né? aqui por aqui... Olha lá, ah, Gabi, dá pra aqui usar eu acho que... Ah, lança, skill né? né. Segura... Ah, tá. Calma... <risos> Calma... <risos> Vamos ver agora, cara, a habilidade de flecha da Gabi. Aí, aí pô. Aí, aí, aí! Boa. Você encontrou a chave da uma masmorra. Não tá, dá, não tem dá que subir. não dá pra descer por aqui. Boa. Que né? Por aí. Isso! Ah. Boa, Gabi. Que? Aí... Uh. Opa. pô. Ah! Aí! Oh, Ataque, ah, Gabi! O jogo é bem sacana, ele avisa depois, né? Ô <risos> oh, louco! Não deu tempo dela avisar, né? Tá, e aí? Ficou tá roxo? Tá morrendo, cara. Ah. Segura o triângulo pra se curar, ó. Segura! Segura, louco! Ixi, aí! Ah lá! Ah, a gente tá bem na frente, Gabi. Eu vou inverter pro pessoal ver. A gente tá bem na frente do. da barra de vida do, tá. do Nin, né? Eu vou, vou colocar, acho que a nossa facecam do outro lado. É isso, né, cara? Tá, melhor. Pronto! Que aí que a, galera a galera pode ver também. Ver a gente tinha perdido um daqueles corações vermelhos lá em cima e agora a Gabi rilou, né? Combate ao diabrete sabe lutar de muitas formas diferentes. Experimente pular e atacar os inimigos para cima, tá. para baixo ou lateralmente. Você fica mais vulnerável a ataques enquanto estiver no chão, então lance os inimigos para o alto e faça combos aéreos. Tá. Beleza, velho. A paulada aí? Aqui? Aí. Lá em cima. Para cima. Ah, daros... X... é... ali. Tá, eu vi, eu vi. Eu vi. <risos> Tem Calma. que ser rápido no rolê, hein. Calma. Bora que te bora. Calma. Boa. Uh! Boa, Gabi. Aí, ó. Arremesa de lança... Ah, eu acho que desbloqueou a, a da direita agora, né. Ah, tá. Deixa eu saber qual é a primeira. É essa, arremesa de lança. Aqui pra, ah, esse aqui vai deslizar, ó. Boa, a gente vai poder... Aí... Sair. Vo... Aí, Cadê? aí... Ah, agora que eu vi que eu tava embaixo. Aí que diz disse que dá pra fazer com, combo, ó. Gabi. Ah, tem que dar uma porrada nele, né? Tá Beleza Ixi, pra qual lado será? É, acho que o lado esse é é que aqui. desbloqueou a skill, né? É. Ah, inclusive esse outro tá fechado, né? Fogo interior A barra que fica abaixo da sua vida é o fogo interior Por hora use-o para se curar Mas ele terá outras funções mais tarde A barra hum. se regenera apenas Quando o diabrete estiver exposto ao calor Então preste atenção aos símbolos Ao lado dela Caso esteja muito escura, ela nem sequer vai se regenerar. Fique ao lado de tochas e abata inimigos para regenerar o fogo interior. Pode deixar comigo. Tá, beleza. Foi isso que a Gabi usou antes, né? Ah, que era o que ele tinha dito, na né? alavanca subterrânea. alavanca. Foi a vovózinha que falou, não foi? foi. Ah, ele agora ativou as pontes, velho. Ixi, será que eu desço aqui? Então, acho que desce para explorar tudo, Dane-se! Né? que aqui eu... só depois, que não... Acho que vai ter outra skill pra usar aí embaixo, Ai, não, né, não. Meu Deus, cara. Onde será que esses caminhos dão? Ah, aqui, ó, pra regenerar. Ela tá com medo, ó, cara, que, ela... que tem isso embaixo da casa dela. Não, ah, não, dá, não dá, véio. não. Então, velho, que nem o Warren, né, a gente tem alguns caminhos que a gente não pode seguir. Se, se a gente encontrar uma parede dessas, provavelmente é pra dar meia volta e ir pro outro lugar até a gente ter uma habilidade que permita é. a gente avançar, né? Não, não, não, não, não. Aqui, vai. Boa! Bote pra começar essa aventura. Uhum. Ela é toda feliz essa daí, né? Uhum. Tá, a gente tem que ir lá pra superfície agora, né? Acho que é. Bora, o jogo tá bonito, né, cara? Olha esse trabalho de iluminação, né? Por onde o, o Nin passa, vai ficando tudo iluminado. O que é isso aqui? Uhum. Colecionar, você encontrou a estatueta dourada. Ah, é uma das tá que brigada. aquelas duas pediu, não é? Ela pediu, por isso que ela tá dançando uhum. assim, né. Aí, ó, subir de nível. Caso o jogo esteja muito difícil, que tal subir de nível? Fale com o cara e peça pra subir o seu nível. Você pode aumentar os pontos de vida pra sobreviver por mais tempo. Fogo interior pra recuperar vida e outros poderes mais rapidamente ou poder de ataque, né? Tá. Então a gente vai escolher, né? Aí acho que depende do estilo de gameplay de cada um, né? Se vai querer focar em vida ou em ataque. Ou é, vamos ver o que tem pra cá. Pro outro lado, só pra conferir, né? Ah, agora tá aberto que... ali, ó, pra jogar lá no mecanismo, a lança. Boa, Gabi. Será que eu vou lá pro outro lado não, né? Eu mano. acho que vamos na vila pra dar uma upada no Ninho. Não é essa, né? É a outra, é essa a aqui. a Suyana. Aí, ó. Somos uma ótima equipe, não é Ninho? Ah, fiz tudo <risos> sozinho! Não vou dizer que ela ajudou que muito, é isso, não. Que cara? <risos> Poxa, nem todo mundo é abençoado com poder, sabe, me desculpe, eu não devia <risos> me ofender Olha a música, repara na música Bem peruana mesmo, né Putz, cara, mais um capricho, né, meio orquestrada, né Sei que você é talentoso, não precisa da minha ajuda, né, mas... Tá, eu vou ficar aqui pra te dar apoio, tudo bem? Hum. Meu Deus, a Gabi ofendeu ela, ofender, ela é de graça, velho Tá, mano, era pra ela que eu tinha que vender não. o negócio? Aí eu acho que a gente tem que dar o ah, né? colecionado, né <risos> Ah, Eba, vamos olhar Essa Estatueta. mesmo Ah, ela dá 500 orbes, ó hum. Estatueta antiga do sol Boa tá. Ah, a gente tem que falar com o Kari, né? Ah, é Não volta lá pequenino. na lema não, velho O que você quer, pequenino? Subir de nível, Subir né? Subir de nível, né, cara? Vamos lá, então Ah, é... quanto que é cada um? Oh. Ah, 250, 200 e 100. Eu quero subir esse. Vai ficando mais caro, conforme tu quer upar mais aquela skill, né? Pode upar um pouquinho de cada, uhum. né? Ataque. Boa, né? Ataque, vida. 600 500. e Barra de fogo interior. Deu pra melhorar um pouquinho é. de cada, né? Um pouquinho de cada é bom ficar equilibrado. Ah, tchau, Beleza, Lama. Não é que... Lama não, Lama. Ah. Não quero nem falar contigo. Ah, aqui, né? Bora. Ah! Meu Deus, I'm dead. Meu Deus, cara, a última Ai. esperança da humanidade morreu. <risos> Calma. Bora, Gabi. O que ela tá causando aí, velho? Porque ela sabia que tinha penhasco aí, velho. Tá, olha só. Tem que usar aquela tua skill de se, ag se agachar, não é não? Ah! <risos> Calma. <risos> Gabi... Ah, rila, né? Rila. Aí. Tá. Pra onde é mesmo? Pra cá, né? Pra baixo... Gabi, calma. Testa aí pra se agachar, velho. Aí, ah. <risos> se agacha lá. Vai, Gabi! Ah. Tá. Aí, boa! Olha lá, chave, a outra chave. Tem uma chave ali de algum outro lugar, né? Boa. Não. Nem não, né? Olha lá, ali, a chave ali é a tá chave, lá à direita, ah. né? Ah. Ele desce, miserável, velho. Miserável! Ah! Olha que sacana, <risos> cara! Vocês passe... viram isso? Foi pro penhasco. Ah, não dá não por Tem aqui. Tem que ser pelo outro uhum. lado, né? Putz, cara. O jogo tá muito bonito, né, cara? Ah, você vai apanhar pelo seu amiguinho. Rila, rila, rila! A Gabi tá jogando, o que que tá achando da, da jogabilidade até agora? Eu tô achando bem boa. É não é assim, o jogo mais tipo fluido do mundo, mas eu achei bem boa. Tá parecendo gostoso, bem de, gostoso jogar, de jogar, né? Bem gostoso de jogar. Tô achando bem fluido na real, tô achando bom sim. Então, bora. Bora que de Sei lá, é isso. Ah, tu tem a Deve chave ser essa. aí, ó. Essa aí que aí. tem a chave, né? Boa, santuário do leste Ui, Essa menina sempre que chega esse negócio sempre acha que tem é inimigo chegando Esse é o santuário do leste Você pode chegar às montanhas e à floresta Por aqui Mas hum. dá pra fazer mais alguma coisa? O bom é que sempre que a gente chegar nele o jogo salva, né? Uhum. Vocês têm muitos orbes Tem é... 400, 400 não. não dá nada Dá não Tá, será que eu vou pra cá? Ou sou? Floresta ou montanha Aí tá indo pra floresta Floresta? Não quero não Vamos subir pra montanha. É aqui? Aí. Opa! Boa! Trancou. Já mudou a música, né? Ah lá, ó. Não consegue jogar pra cima, né? Não. Esse é o mais pra cima que tem, né? Mais pra cima que tem. Ah, aqui tem um. Esse aí dá. Tá. Aí, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Joga pra Oi? outro lado, pra outro lado, pra outro lado! Ah! Joga, pô, pera! Ah. Joga de novo, de novo, de novo! Joga de novo! Uuuuh! É isso? Era isso, pô. Aí sim. Uh. Pô. Ai, tava fechando a ponte aí, cara! Tem que fazer de novo? <risos> tenta, tem que seguir tenta isso? Tenta subir ali. Não dá, né? Não. <risos> pô, tem que mais... A é voltando, velho. Gabi, eu acho que até chegar em algum lugar não para com esse boneco, velho. Bora, Gabi! Bora! Ah! Vai, Gabi! Sabe, Gabi? Sabe? Sabe? Calma. Sobe. Aí sabe, Gabi? Ah! Sobe. Que desespero! <risos> Vamos! Vai, Gabi! Vai, vai, vai, vai, Gabi! Vai, Gabi! Ai, esqueci. Ah, que tá... Ah, não, deu, não. <risos> Tem que apertar aquele ali. Meu Deus, que. A Gab faz a gameplay muito caótica, velho. Bora, vai dar, vai dar bom! Vai, vai, vai! Boa! Ai! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe! <risos> Eu bora, bora que vai dar, bora! Véi, eles deixam uma frestinha no canto Aqui pra você E Aquela frestinha caindo. desgraçada ali. Aí. Ah, tá começando a ficar difícil. Imagina as fases mais pra frente, que a Gabi tá reclamando agora, né, velho? Ah! <risos> véi, parece difícil, tá, pera. né, Gabi? É que tem que acertar quando é pulo duplo ou pulo único ali, né? Ah, é isso, né? Não é todo que precisa dar pulo duplo, não. então, né? Saquei. Ah, é. Né? Aqui é só pular, calma. Tá. Aqui não precisa ter tanto desespero assim. Ah! Ai! Vai, calma. vai, vai, vai, vai! Uh! Ai, deu, cara. Boa. E agora muda o quê? Vai pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Calma. O que acontece é que eu tenho que descer a, até a alavanca. A, a alavanca, a plataforma, Eu acho que mexeu rápido essa daí. Né? Onde é que tá? Ela, tá? ela tá do lado da alavanca? Pera Sei aí. lá, cara. Eu sei lá. Ah, dane-se, vão cair. Tá preso agora. Putz, e agora? agora. Sabe que tem chão? Tenta pular na outra plataforma de baixo ali. Ah, tem, ah, tem. Ah, chão, né? O jogo não ia fazer essa uh, sacanagem, né, jogo? Uh, maluco! Sério, muito divertido. Massa, né? Agora eu acho que é só cair que acho que liberou a escada, né? Ah, tá. Aqui. Boa. Mais nada. Né? Aí, ó. aí vai tudo agora, né? Boa. Sério, Gabi. esse game, Assim, ó, eu sou muito apaixonado por, por Ori, né? Tanto o Will of the Wisps e o Blind Forest. Eu gosto muito dos dois. Então, esse aqui que tem a mesma pegada. Sei, pra quem curte, eu recomendo, muito legal. Puts, cara, eu gosto de jogo de plataforma, a gente já gosta bastante aqui no canal, né velho? Pois é, acho que aqui vai começar uma nova área, talvez eu deixasse agora essa nova área um futuro, enfim, se a galera quiser muito comenta aí nos, nos comentários do vídeo pra gente avaliar se a gente traz de novo ou não Boa, cara! Galera valeu demais também, a galera que mandou o código pra gente trazer esse game aqui pro yes. canal né? lembra que a gente tem Discord aqui do canal, tem Instagram, vocês podem ir lá nos seguir no Instagram, todo dia a gente tá postando coisa lá no Instagram lembra de dar um like aqui nesse vídeo se vocês curtiram o conteúdo também, tamo junto aí galera aí. Até, até a próxima! próxima.